Bom dia, bom dia galerinha Estamos aqui gravando mais uma vez Nosso rolê hoje Vai para o Roda grande Roda grande, perigosa Nossa A gente vai No Ideb Federação Nunca fui lá Não sei onde é Mas vamos tentar chegar Obviamente né? usamos a tecnologia a nosso favor O velho, velho Google Maps Calculando a rota de casa Pra lá, e aí, definido foi pegar a Bonocô, depois a Vasco. Aí, depois eu vou, não, não, peraí, peraí, não. Bonocô, já. Aí, no já quando eu sair na Vasco, eu vou contornar pegar uma, acho que é Mário Leal, ou é Sérgio, alguma coisa. Eu não lembro não, mas assim, é tipo assim, depois que eu saio do Ogunjá, eu vou pegar a, a avenida que fica logo em frente, do outro lado da pista. Aí eu vou direto, subo com a rua lá, Engenheiro, alguma coisa uma ladeira, tem que subir, eu sei que tem que subir a partir desse momento eu já devo já devo estar vendo a antena o Rideb é, é uma rádio é um cliente da nossa empresa vamos lá preparar um host Outra coisa que eu estou aqui experimentando é dessa jaqueta Kraken. Eu tirei o forro interno dele. Que eu andei procurando saber: e aquele forro serve apenas para aquecer. <risos> Justamente que a gente não quer. Quer dizer, depende, né? Quando está frio, aquele forro é uma delícia. Porra, é. Dique, dique, dique, viaduto. É, pra cá. Valeu! Valeu, papapá! Cabeu aqui? Cabe nada? Aguardemos! Outra pergunta pertinente é por que a é Twista, né? Rapaz, deu uma merda, viu? Nada me tira da cabeça que foi... Problemas derivados da queda. Meus senhores, meus amigos e minhas amigas... O cubo trincou. O cubo da roda traseira... Trincou. Soltou um pedacinho da ponta. Eu achei que era só rolamento, mas... Não sei, né? pode ter sido o primeiro rolamento Aí quando eu senti que o rolamento foi pro saco Eu parei a moto, olhei, olhei, olhei Não achei nada Aí eu comecei a andar devagar Aí, porra, estranhei Parei de novo, nada, nada, nada nada Eu, porra, o que é que tá rolando aqui? pouco que foi? Mas na cabeça, foi rolamento Aí Quando chega na empresa, eu parei a moto, botei num lugar mais claro, putoquei, cutuquei. Porra, nada, eu. Porra, será que foi, Rolamento, só você balançando na roda você vê a folga. Tinha a folga, mas a zoada era muito maior. Aí eu era. Nisso, o fundo já jogando, né? Aí quando eu parei em casa... que Aí eu pude ver com bem mais clareza que a roda traseira parou exatamente da posição onde estava partida. Um pedacinho do fogo. Meu puta que pariu! Deixei desemboçar aí pelo menos uns 300 pontos pra trocar o cubo. Aí hoje de manhã liguei pra casa de loja de, de, de peça, que lá no Pau da Lima, liguei pra Gago Motos. Esse cara vai subir aqui, né? Liguei pra Gago, liguei pra Pedrão, liguei pra Gisele, liguei pra Diego, liguei pra Digo. Ninguém tinha cubo de landa. Eu, é, só me restou agora a, a concessionária. Liguei pro.. Para a aqui na, na Bonocô. Não tinha. Aí quando eu liguei para. Do Rio Vermelho eles tinham lá. 327. Eu, é. Vê, né? ligar pra quem passou agora ali a frente de água de meninos eu tinha ligado mas ele na hora que eu liguei ele tava ocupado o cara tava sozinho na loja eu pedi para ligar cinco minutos depois mas eu me passei esqueci mas eu não vou ligar pra hoje pra, lá pra eles e é, tomar minha brechadinha agora aí né e assim é só cubo né é cubo rolamento aí você pode colocar pelo menos 20 reais cada um e o serviço de enraiamento né tem que desenraiar do novo cubo e enraiar no não desenraiar do antigo e enraiar no novo D. O Nalanda tá querendo uma... uma revisão monstra já, pô, mas é foda que tem umas coisas que você não consegue prever. Ele não sinaliza aos poucos que está dando problema, não. É... É na hora, assim. Mas ah, vamos lá. Experiência, experiência, experiência. Vamos pensar positivo. Isso foi só um, um dos problemas de ontem, né? Porra, ainda teve. Ainda fiquei até 10 e meia da noite lá no trabalho. Bom, mas eu comecei o procedimento 8, né? tem que dar esse, esse desconto. É aqui, a gente vai direto pra lá. A gente vai aqui, contorna. Chega lá, continua a cidade de baixo. Não sei se pega o primeiro ou o segundo. Me leva a impressão que estou pegando o caminho errado, mas tudo bem. Vamos lá. Acho que ela é faixa exclusiva de ônibus. Olha, o pessoal jogando já pro canto, então deve ser pra cá. Pronto, tá certo. Sim, porra. Hum. Uma central telefônica, um... PBX Aí Tinha lá que Resultar a senha de root o colega nosso lá Ele definiu a senha Senha padrão Monstrão você tem quase 20 caracteres com o diabo a 4 lá embutido. Só que parece que ele anotou a porra errada. Ah, não! Barril! E aí? Tentou logar na porra, cadê? no logo só não foi pior porque você é mão parece que o serviço está no ar, entendeu? assim, os serviços é, no Linux, geralmente, eles têm seus próprios usuários Então, independente de você logar na máquina ou não, o serviço sobe. Então, lá tá funcionando. Rapaz, isso é mão dupla ou é mão única, Estacionar. Bom, eu vi o buzum entrando, velho. Não é possível que um buzum entrando aqui seja a contramão. Ah, carros! Opa! Conheci, deixa de oficina e haja a gente manobrando aqui aí em dia só linda sim e aí tentei recuperar a senha não rolou tentei mudando o parâmetro do kernel foi não, velho. Nem brincando. Ô, oh, rapaz, você Você é NASCAR. Tinha que quebrar-mola ali que era mais rápido que você. E aí, não rolou não, velho. Tentei de várias maneiras. recuperar essa senha. Meu leque de alternativas era, era grande mas aí não funcionou eu não sei se isso aqui é mão dupla se é mão única na dúvida só ataca quando eu tiver visão plena ah detalhe eu já Teoricamente eu andei por isso aqui tudo hoje de manhã, no Google Maps, olhando. Botei o Maps lá, isso é o mesmo lá, pai? Isso é homem, pai. Acertou, miserável, cheguei. Bom, galerinha, vou encerrando por aqui, e aí... Depois a gente volta, valeu?